Boa tarde, igreja. Boa tarde, irmãos e irmãs na fé. Boa tarde a você que crê em Deus. Amanhã é domingo, dia 7 de março de 2021. Entre 9 e 19 horas, você está sendo convidado a fazer parte do jejum e do clamor e da oração que será levantado em todo o Brasil por milhares de ministérios que estarão reunidos no mesmo propósito. Com a finalidade de obter de Deus o benefício da cura, da libertação, em favor de todos aqueles que estão acometidos do coronavírus. Então eu te peço que você repasse esse convite para toda a tua família, para todos os teus amigos, aqueles que você for tocado, para que também se unam. Temos a garantia de Deus na palavra, de que quando nos reunimos com esta finalidade, Ele sara a nossa terra. Haveremos de obter essa vitória. E o coronavírus há de ser banido do Rio Grande, do Brasil e de ser banido em toda a terra. Que Deus te proteja e te abençoe no nome de Jesus. Amém.